Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu farei mais um unboxing surreal, talvez o mais especial do canal até agora, que é do meu livro, Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. Música Então, esse unboxing é num lugar diferente estou aqui na editora 100% Cristão e vamos fazer o unboxing do livro que acabou de chegar no estoque já descarregou bastante hein? a metade agora todas essas caixas aqui ó, do livro Missões de Poder Cristianismo e o Senhor dos Anéis deixa eu abrir mais aqui então vamos lá galera, eu peguei uma das caixas aqui né, para abrir, então vamos fazer esse unboxing especial mesmo, estou até tremendo aqui que talvez, como eu falei né, talvez não, eu acredito que seja o unboxing mais especial do canal até agora, viu? vamos ver. Olha só, já tô vendo aqui, hein? Nossa, uau! Olha aí. A criança aqui, ó. Vou pegar um aqui, pegar esse mesmo. Vou colocar para cá. Eu vou abrir aqui no plastiquinho. Vou tirar o plastiquinho aqui. Deixa eu tirar isso. Pronto. Vamos lá. Uau! Uau! Que coisa linda! Olha, eu nem sabia disso. Que tem um verniz nos Hobbits aqui, ó. Olha que maravilhoso. Tem um verniz também no título: Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. E um verniz também no, no Gandalf, agora que eu vi. Nos Hobbits e no Gandalf. Tem no, bem aqui no cajado, na espada. Que coisa linda a lombada aí, ó. Está aqui. Contra capa ou quarta capa. E tem também verniz, ó. Um chicote aqui <risos> do Balrog né? E também na boca dele. E a parte aqui, esse foguinho aqui na cabeça do Balrog se dá para ver o verniz, ó. Olha que legal, especial mesmo. Muito lindo. E ó, eu já vou ler aqui a parte de trás, ó. O livro mais aguardado para aqueles que conhecem a fundo ou querem conhecer a obra de Tolkien uma inédita perspectiva cristã. Saiba como o Senhor dos Anéis retrata valores e princípios bíblicos por meio dos seus personagens e acontecimentos. Editora é 100% Cristão. Está aqui o logo. Vamos abrir aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Aí, ó. Olha a figura aí, o brabo. <risos> Também está em verniz aqui. Ó. Minha foto aqui, Rafael Soares. Aí Tem um pouco aqui da minha biografia. E temos também na guarda, né, tipo como se fosse um rascunho aqui, Frodo, Gandalf, Aragorn, ah, Ar, olha que legal, vamos ver aqui também na outra orelha, então esse livro tem orelha, tá? Tá aqui do Vini, né, o Vinícius Miranda, o co-autor aí, também tem outra, outro rascunho aqui em preto e branco, olha que legal, muito lindo mesmo, só para falar que eu vou abrir aqui, não não façam muito isso para não estragar o livro, mas a imagem ela se completa, tá? Então aquele momento ali, em casa, do, em que a sociedade está enfrentando o Balrog, Mais especificamente o Gandalf está enfrentando o Balrog, né? Olha que coisa maravilhosa. É um quadro, né? Dá até para abrir mais assim. Muito bom, muito bom. Agora vamos, vamos olhar aqui dentro do livro. Deixa eu ver se consigo fazer assim. Estou aqui na editora, então está tudo improvisado. <risos> Olha que legal, introdução, a força da simplicidade, aqui ó, que o Reinaldo fez, é o prefácio do Reinaldo, tá? Então ele que fez esse prefácio aqui, tem um sumário, só para vocês darem uma olhada, conferirem aqui o que, que nós temos, né? Ó. Valores Cristãos e Senhor dos Anéis, a parte 1, parte 2, pecado e o mal em Senhor dos Anéis, parte 3, Cristo em um Senhor dos Anéis e a 4, é a conclusão tem a introdução também que é bem interessante essa introdução seria a parte zero digamos assim porque tem é, temos algumas páginas né muitas páginas na verdade falando um pouco da minha jornada sobre Tolkien o cristianismo né algumas marcas importantes dos seus anéis e alegoria aplicabilidade né? como eu falo e já falei até em live né o livro eu tentei escrever de uma forma simples né porém profunda tá então tá bem legal como eu falei também, todas as páginas são coloridas. Olha que maravilha! A qualidade do papel muito, muito boa. Olha só, cada detalhe. Vocês podem ver aqui, ó. Tem uns, vou dar alguns spoilers aqui, né? Tem um pai nosso aqui em Elfico, né? E essa imagem aqui, o Eduardo Poemi que fez, né? Olha que legal, que ele refez, na verdade, a escrita do Tolkien, né? Então a gente utilizou a arte do, do Edu, né? Ficou bem legal mesmo. E sempre tem um QR Code com um vídeo, né? nem sempre, nem todo capítulo, mas a maioria tem um QR Code com vídeo para conhecer um pouco mais sobre o assunto tratado, né? ter a, a, a versão audiovisual, né? E vocês podem observar que as páginas, ó como se fosse um anel assim né, cada página tem, olha que legal, tem muitos elementos aqui, muita coisa, Vou passar por cima aqui né, para não dar tanto spoiler assim para vocês, essa imagem vocês já conhecem, divulguei bastante, é a minha ilustração favorita né, fora a ilustração da capa, gostei demais, ficou bem retratado aqui, Deixa eu ver aqui. Olha, tem um capítulo do Gandalf aqui que é bem legal também. Do Elrond. Tem muito texto assim, é muita coisa legal. Muitas notas também, tá, galera. Então, para quem quer se aprofundar mais ou até mesmo quem quer entender melhor, né? Eu explico, eu explico algumas coisas nas notas, tá? Então, tem algumas coisas que para quem nunca assistiu ou nunca leu nada de Tolkien, é, eu faço uma, uma breve expl aplicação né nessas notas fora as referências né então tem bastante coisa olha essa imagem também aqui do Sauron ficou bem legal Passa um pouco. Essa, essa ilustração também eu gostei muito né, essa moldura é, alguns capítulos eu começo com um trechinho aqui dos livros né obviamente dando os créditos aqui ó a referência né, dos livros do Tolkien com a página tudo certinho né é, para a galera se situar, se localizar Tem alguns textos no meio, às vezes Não tem muita coisa, o livro tá lindo demais A Cobiça dos Anãos, ó Ele já tá dentro da, da nova tradução, na forma correta Para levar a galera para Tolkien também, né? Uma das, um dos principais objetivos do livro também É a galera consumir, a galera começar a ter esse acesso à literatura de Tolkien, né? Então tem aqui Frodo, né, o sacerdote, bem gostei demais dessa ilustração, do Aragorn. Tem um capítulo aqui, ó. spoiler total, né, a salvação, então tem alguma coisa, tem umas dicas de leitura, tem as referências, né, bibliografia e referências, então tá bem legal mesmo, viu? Tô... Amei, amei, tô apaixonado aqui por esse livro aqui, lindo demais, olha isso. Aí galera, comprometido, estou assinando para os primeiros compradores, muito obrigado a todos vocês que compraram, o link está na descrição para quem ainda não adquiriu, então estou assinando vários aqui, ó. já foram vários, esse já é o segundo. Vocês viram aí né galera, o livro ficou maravilhoso mesmo, sou suspeito em falar né, que eu acho que é um dos melhores que eu já abri, acho que foi o melhor unboxing até agora, mais pela emoção também, então acabamento maravilhoso, me surpreendeu, tive algumas surpresas mesmo durante o unboxing, vocês viram aí, então muito lindo mesmo, todo caprichado, então se você quiser adquirir esse livro, o link está na descrição, compre no link no link do bolseiro, o link da Amazon, ajuda bastante ao canal, então...